Olá a todos, eu sou a Ana Nonos é da Floresta de Livros e adivinharam, volto com mais uma tag. Hoje a tag descolhida de foi a saga familiar, que foi uh, criada pela Catarina do Páginas Encadernadas. Acontece que no, no momento em que eu fiz este, este vídeo, o vídeo original da tag não estava disponível. Eu vou deixar em baixo, portanto se ele ficar disponível depois disso. Uh, mas de qualquer maneira eu deixo também o um link para o, o canal da, da Catarina, do uh, Páginas Encadernadas. Eu vi uh, a tag também no Diário da Cris, também deixo o link aqui embaixo, e uh, a Tag. A maioria das 10, esta tem uma lista de 13 questões, ou neste caso, 3 relações familiares. E eu tenho que escolher um livro para cada uma dessas relações familiares. O primeiro é Família numerosa, a maior série da tua estante. Aqui estão. É a série do The Black Dagger Brotherhood, da J.R. Ward. Tenho 10 livros, nem sequer tenho a série toda, acho que já saíram mais dois, ou pelo menos não, pelo menos não saiu, uh, não tenho a certeza. Uh, pronto, vamos mostrar um a um. Primeiro, Dark Lover. Lover Eternal. Lover Awakened. Lover Revealed. Lover Unbound. Lover Unshrined, Enshrined, Lover Enshrined, Lover Avenged, Lover Mine, Lover Unleashed, não e Lover Reborn, que é também não ali. segunda é Família Unida, um livro sério que tenha um forte sentido familiar. E eu para este escolhi. A filha da floresta. Quem eu devo perceber porque é que eu escolhi. A personagem principal passa o livro. todo a fazer um sacrifício enorme. Porque quer salvar os irmãos. Que foram amaldiçoados. E uh, ela faz tudo pelos irmãos. E esquece-se um bocadinho de cuidar dela. Um, e eu adorei o livro por causa disso. Por causa do sacrifício que ela fez pelos irmãos. E pela união que existe entre eles. Apesar de algumas diferenças que eles têm. Um, acho que é um dos deuses onde a união familiar é, é maior. Terceiro. A Tia Esquisita, um livro ou série com um mundo muito estranho. Ora, se vamos falar em mundos estranhos, <risos> não podia escolher outro senão Alice na País das Maravilhas. Eu, a ser é sincera, não gostei deste livro. Mas lá que é um mundo estranho, é estranho. Isso é. Quarto, Filho Único, um standalone. Eu escolhi o Eu Sou Lenda, não só por ser um standalone, e neste caso até é mais uma noveleta do que propriamente um romance, porque o livro é assim, mas também tem outros contos. Mas eu escolhi este não, por ser standalone e porque, além de mais, a personagem passa um, a grande parte do tempo sozinho ou como sendo um dos últimos humanos que ainda é... humano, por assim dizer. Um, aconselho vivamente a leitura. É um, excelente. Não, nem, nem sei bem como é, explicar, como é de explicar. Adorei. 5. Um pais. Um autor que influenciou outros. E, e eu para este há muitos, claro, obviamente, mas eu escolhi o... Lovecraft, H.P. Lovecraft, eu ainda não li este livro propriamente, li outro, uh, outros, trabalhos do, do autor, mas este ainda não li, uh, mas de qualquer maneira é incontrominável a influência que a H.P. Lovecraft teve, hum, em, muitos, em, muitos, em muitos autores modernos. Sexto, irmãos, livro que gostas, mas, tens, mas que tem coisas que te irritam para este eu decidi escolher O Leitor, que é um livro que eu adorei. Um, está fenomenalmente bem escrito, tem uma história fascinante e uh, personagens inesquecíveis. No entanto, não só pelo tema que fala, uh, mas também por, alguma, por muita controvérsia que ele tem, é um amor ódio que eu tenho. De qualquer maneira o livro é excelente e eu, eu recomendo, sem dúvida. Sétimo, Avoa, livro de contos. Eu, para este, escolhi o Edgar Allan Poe, que é o meu escritor contista favorito. É um mestre a escrever contos. Eu tenho aqui o volume 2 da, das edições do Bolsa da Europa América. Eu adoro as histórias dele, não quero é dizer que eu adoro todos. É, é... Mas não há definitivamente nenhum conto que me deixe indiferente. De e eu recomendo muito a leitura deste, deste autor. O oitavo. Primo afastado que vês uma vez por ano ou um livro que não queres ler. Para este, eu escolhi Lolita, de Vladimir Nabokov. É um livro que merece ser lido, não haja dúvida, que me marcou bastante. Mas definitivamente não tenho voltado nenhuma a reler. chegou uma vez, já me testou o estômago da primeira vez, uh, portanto não, não quero que volte a testar, não, definitivamente não pretendo voltar a reler este livro. Não, o nome. Primogénito, um livro de estreia que gostaste. Ora, eu neste, decidi escolher um autor português para reduzir um bocadinho, se fosse a ver autores eu nunca mais ia daqui... E eu escolhi a vinhança do globo do, do Vitor Verzão, o primeiro das Crónicas Obscuras e o único que o autor publicou até agora. Que, mesmo com todos os erros que a editora deixou passar, um, continua a ser um excelente livro de estreia e uh, foi o que me chamou a atenção para a escrita do autor. Que, entretanto, eu tenho lido os contos do, do autor e ele está definitivamente no. Na lista dos meus favoritos Décimo Família Orelhenta, Uma série com muita hype Ou seja, com muito burburinho à volta E claro que não poderia ser outra Senão, Harry Potter Muita hype E bem merecida Porque Harry Potter merece Décimo primeiro Casamento Um livro que uniu dois autores e eu para este não podia escolher outro. Não seria mais apropriado do que... Anders. A série de quatro livros de, do casal. <risos> uh, Wolfgang e Heike Hojopayn. Portanto, mais apropriado impossível. 12. Divórcio. Livro que gostaste, mas que já não gostas. Este foi é relativamente fácil. Um, porque este era um dos meus livros favoritos até eu voltar a ler. Um, também foi um dos primeiros livros que eu, que eu li, para assim dizer, na, na altura em que comecei a ler livros a sério a ler livros com mais frequência e um, tinha aquela ideia de que era uma coisa do outro mundo que era um livro fascinante, espetacular e depois quando o reli há dois anos. Trás... Não, já não era o que, que era. Mais valia eu, eu não ter lido e ter ficado com a ideia do que foi. Décimo terceiro é o, e último, bisavô o livro mais antigo na tua estante. Esta eu julgo que não tem a ver com a... Há a de publicação do livro em si, mas o livro que eu tenho e que me foi dado, ou que foi comprado, mais antigo. E esse é difícil de dizer. Mas certamente será uma destas três coleções. Ou o Arroz passo a passo. Ou a Enciclopédia Infantil Ilustrada. Ou então a bala desenhada dos filmes da Disney. Definitivamente um destes três terá sido mais antigo. Não faço ideia qual terá sido comprado antes. Mesmo que eu fosse ver a data de publicação, poderia ser que não fosse essa a data em que me foi dado. Eh, se formos a ver pelo uso, definitivamente eu é, vou acesa um passo a passo. Mas eu tenho a ligeira impressão que a do si ilustrada é mais antiga, mas também não tenho a certeza qualquer forma, é um destes três, de certeza é um absoluta. Não sei se da Neve, a Banca de foi o primeiro da coleção uh, da bandazinhada da Disney, mas estão a ver a ideia. <risos> e pronto, terminou assim a tag, a tag de saga familiar. Eu espero que tenham gostado das minhas respostas. Eu tento sempre dar respostas um bocadinho diferentes para não ser sempre os mesmos livros, que é um bocado difícil às vezes. Uh, <risos> então, um, estejam à vontade para fazer, como sempre. Uh, e deixem ficar de os links lá em baixo para eu ver. Até à próxima!